E hoje eu vou ensinar como fazer uma farm de, de frango cozido. Alguns saem cru, mas a maioria sai cozido. E pena. E um pouco de ovo também. E, e uma farm de ovo também, né? Que nas duas sai um pouco de ovo, mas em uma sai mais do que na outra. E aí você vai precisar de baú. Qualquer bloco. Deixa eu vir aqui para pegar o resto. Trilho. torre de redstone. O liberador, três ejetores, uma redstone, dois funis, um comparador, um pistão, uma alavanca, um caldeirão, um carrinho com funil, três vidros e quatro observers e uma, uma laje, e alguns ovos também, desse tipo de ovo aqui. Ou o Outro lado da galinha também pode ser. E aí, eu vou. vou pra mostrar que são esses objetos mesmo que você precisa, eu vou fazer até no. Opa, no survival, no sobrevivência aqui. Aí, põe aqui os dois blocos. Os dois. Dois blocos, dois baús. Põe antes, deixa eu pegar aqui os. E aí, põe dois desse jeito. Aí vem aqui e põe um assim. E tem que pôr um outro desse jeito aqui. aí é, é isso, desse jeito aqui. Aí pega aqui os funis e um deles vai ser desse jeito, ligado ali no baú. Coloque um o comparador aqui. Aí tu vai pegar... O liberador vai por desse jeito E aí vai ser, os dois editores se vão por um Um vai ser Aqui assim, opa, pois ao contrário eu vou, vou... deixa eu pegar aqui uma... Careta De netherite é Netherite, né? É, tá... Pra não perder o item E aí põe um outro aqui em cima E o último Você vai vir aqui e vai pôr desse jeito Pra ficar assim virado para baixo Aí põe o último Funil aqui Deixa eu pegar aqui assim mais alguns itens E aí põe o caldeirão aqui Desse jeito E aí por enquanto tá assim aí, vem aqui atrás que põe um bloco aqui, põe a redstone e põe mais o que o último bloco desse jeito ali em cima, o último não, né? Porque o último mesmo você vai pôr aqui conectado a esse dispenser e aí alavanca ali. E aí tudo desse jeito, por enquanto. E aí deixa eu subir aqui assim pra ficar mais fácil. Põe o trilho e o carrinho. E aí você vai pôr uma laje desse jeito. Aí você vai precisar pegar alguns blocos de apoio. Vou pegar aqui a terra, só porque tá aqui do lado, né? E aí eu vou pôr uma aqui assim, opa. Outra aqui assim, é pode ser essa daqui, e aí no lugar dela põe o. Ai, não põe aqui por enquanto, não, porque você vai precisar criar dessa alavanca, e aí põe aqui, assim. Opa, peraí, eu esqueci de fazer. Deixa eu dar aqui um time set. Day. E isso daqui só pra não mudar mais E aí tem que quebrar Esse Trilho daqui Pra dar certo E aí agora pode ligar mesmo E aí você viu que até quebrou aqui a, a alavanca Ai, você vai brigar também Ai Pera aí, deixa eu por aqui de novo aqui porque eu esqueci de falar um item que você vai precisar que é uma um balde de lava. Põe ali, põe aqui. Ai, peraí que o, o Nil separou aqui do... do Minecraft. Peraí. Ai. Não, põe aqui assim. Não, é... desse jeito. Isso. E aí põe ali, põe aqui de novo. Eu já vou pôr os vídeos só pra não sair do lugar, sabe? Que um vai vir aqui e o outro vai vir aqui. E aí, o último vai vir aqui assim, em cima desse. Mas como eu não vou usar, como eu vou vir aqui por enquanto, então eu não vou pôr não. Põe aqui de novo. O negócio, põe a levanta, vem aqui. Vou febrar assim. E aí, pode ligar. Ficou ali E aí tá a laje parei que deve estar do outro lado Aqui assim E aí falta por A lava Nesse daqui O ovo aqui A alavanca e o Vidro E aí a sua farm Tá pronta a primeira farm tá pronta, né? Só tem que só tenho que vir aqui pra. Espera aí, eu coloquei aqui assim, coloquei. Ah, eu já tenho aí uma galinha. Galinha ou um galo, né? Não sabemos. E aí vai usando assim, deixa eu fazer isso aqui para saber tem? aí ah, quando você tá fazendo você não precisa ficar tipo apertando cada vez que você for fazendo, não só segurar, que aí vai dar mais rápido. Falta só sete. Porque o som até mudou, né? Nunca sei quando que tá ligado, quando... não. Deixa eu mudar, que não tem memória. É. E aí, por enquanto, tá assim, né? Só tá precisa esperar... Essas galinhas colocarem os ovos aqui, que aí o comparador vai receber. Aí vai mandar a tocha, que a tocha vai apagar. Depois o observador vai, vai ver isso e vai mandar para os outros. Que aí vai mandar uma mensagem para esse aqui, que vai mandar para esse bloco. Que aí esse bloco vai mandar uma mensagem para essa redstone, que a redstone vai ativar aqui. E vai tanto ativar, vai ativar esse daqui, né, que aí vai ativar tanto a redstone quanto esse de cá. E aí, como é um dispenser e não um, um dropper, né, um liberador, ele vai ativar, assim, ele vai... Vai colocar a lava e depois vai tirar e não só dropar o balde de lava. E aí vamos pro próximo para a próxima farm, que é bem simples também. Você vai precisar de baú. Deixa eu devolver aqui esses itens que estão aqui, que só estão atrapalhando. Aqui. Pode ser 4 de qualquer uma, qualquer um alçapão, né? Porque alçapão ainda não, não tem importância qual sapão você está usando. Vai precisar também de... Incrivelmente de bloco de mel. Também de... Aqui vai precisar pegar disso e do... Trilho. E aí deixa eu ir montando aqui. Se eu esqueci de alguma coisa. Eu pego. Aí põe ali. Ah, eu vou precisar também do... Igual fez fiz no outro ali. Do... Da laje. Aí você vai pegar aqui. E... Isso. Aí põe o trailer, segurar aqui o shift. Pode quebrar já aqui assim aí deveria ter que eu tô no, no operativo, né? E não, não vai eu vou pegar aqui assim, deixa eu pegar aqui bloco aqui tem por algum motivo. Quando eu vou colocando as as, quando vou, as galinhas vão um nascendo, elas vão empurrando o, o carrinho. Então eu vou pôr alguns blocos assim em volta pra segurar ele ali. Opa. Quebrei o bloco. e aí põe Você vai pôr o bloco aqui em cima e vai fazer a mesma coisa que você tinha feito ali eu quebrei aqui quebrei. e aí tá ali não sei se vocês estão vendo e aí pode pôr usar sapões Assim. Deixa eu pegar aqui mais ovo né? Deve ter alguns Em algum lugar Deixa eu ver Deixa eu vir aqui no Deixa eu pegar aqui mesmo sim E aí, por que que eu pus a, a trapdoor e o bloco de mel? Porque aí as galinhas não podem pular. Elas não conseguem pular. Opa, Opa. galinhas por enquanto tá bom e aí você só precisa esperar aí elas vão vão fazer ovo né e aí depois vai vir aqui pro pro carrinho que era pro funil aí vem pro baú e aqui também você precisa esperar Não pôr alguma coisa pra assim E aí, tipo, iria pra, pra cá, né? Depois. Quando eles tiverem ovo aí, depois vai... Não vai certeza que vai chocar o ovo, mas tem uma chance de, de, de ganhar os o pintinho. E aí... Tá pra esperar E esse foi o vídeo. Obrigada por assistir. Se inscreva caso vocês não são inscritos. Ativem o sininho, dêem o like no vídeo e até o próximo. Tchau!